Sempre agora, engraçado quando a gente vem um aqui perguntar sobre algum nome de jogador especulado, porque vocês acabam sempre dando a mesma resposta quando tem alguma coisa ou quando não tem. E aí os torcedores acabam perguntando, ah, mas eles sempre falam que não procede e depois aparecem com o nome né, anunciado com o jogador contratado. E aí eu queria perguntar para vocês porque o nome do Oscar surgiu na imprensa agora, né, nesse último fim de semana. Flamengo, pelas informações que saíram, consultou o jogador. Eu queria que, de fato, vocês pudessem falar se realmente existe alguma coisa com o Oscar, o que tem na mesa pelo jogador. Obrigada. Bem, em relação ao jogador Oscar, há mais ou menos, sei lá, uns dez dias atrás, oito, não me recordo, eu fiz uma consulta é, a quem toma a conta da carreira do, do atleta, é, sobre a possibilidade de de um retorno do, desse atleta para o futebol brasileiro. E ele, ele me disse, na, na, na época, é, que o jogador estava resolvendo alguns problemas pessoais, mas que a tendência era que é, ele teria muita dificuldade em relação a, a ter uma autorização do clube chinês para que ele jogasse em qualquer time fora da China. É, e no mesmo na mesma consulta a gente mais ou menos eu perguntei qual seria a faixa salarial dele lá para para você fazer alguns cálculos de redução. E quando a gente quando eu, pelo menos eu, quando eu soube do do salário é, eu fiquei até um pouco é, querendo saber mais de detalhes em relação a se isso aí era era, tinha outros, outros pontos em relação a, a outros valores juntos, agregados, a parte de patrocínio, alguma coisa, porque era uma, um, um valor bem considerável. E eu até me desanimei né, quando quando falou isso aí, ainda mais porque teria que resolver com o time chinês também. Então, foi só isso que aconteceu. É, essa história ela ficou adormecida aí durante uma semana, oito dias, um bastante dias, e parece que uma veio veio uma informação de fora do, do país, até de um, de um jornalista que parece que é importante, que eu não, eu não conheço, e que teria essas é, que teria, dito ele, que o Flamengo estaria em negociação com o clube chinês. Eu posso dizer que o Flamengo nunca entrou em negociação com o clube chinês. Braz. Letícia Duall é, na apresentação do Cebolinha semana passada, né, se eu não me engano, você comentou sobre Wallace e Wendell e comentou que esses eram os dois nomes, mas que poderia ter uma grata surpresa. E fala-se muito nas redes sociais que tem uma contratação aí que não se sabe quem é. E eu queria saber se o Oscar seria esse nome que seria a grata surpresa para a torcida. Não, O Oscar seria uma grata surpresa não só para a torcida, mas como todos nós. Não, um jogador em que tem um histórico é, maravilhoso em relação à sua à sua vida profissional um jogador que jogou na Inglaterra jogou em vários lugares importantes até fazer a opção de para em 2017 mas a gente tem outros jogadores que a gente está avaliando para ver se o, não, o Mike que estava nos Estados Unidos é, profundo conhecedor do clube aqui até 2018, é, 2017 parece 17 no começo de 18 a gente vem trazendo alguns alguns profissionais para qualificar ainda mais a comissão técnica a gente a gente vem fazendo isso aí é, os, os, atleta, os os profissionais na maioria das vezes é, estão em outro, em, outro, em outro trabalho, em outro clube, e a gente vem tentando quando a gente acha que, que é importante para trazer esses, esses, esses profissionais. E é isso que está acontecendo. Já trouxemos dois ou três profissionais aí de muita qualificação. Braz, aqui. Tatiana, da Band Eu queria saber em que pé está que o Endel, o Wallace, como está essa negociação, se essa semana já deve ter alguma definição desses dois casos. Não, eu acho que essa semana, eu, essa semana, ela, eu acho que é uma semana muito importante, até para a gente, a gente vem pedindo celeridade, até para a gente avançar em outros, por outros jogadores. Se a gente entender que não não conseguirá ter êxito em cima desses aí, agora eu acho que é importante a gente também pontuar aqui. Que a gente já trouxe dois grandes jogadores para essa janela. Senão fica sempre a cobrança da perspectiva ser maior do que a realidade. A gente, há cinco minutos atrás, apresentou o Vidal. Que é o tamanho do jogador que a gente apresentou aqui. Semana passada a gente apresentou o Everton Cebolinha, jogador de 26 anos, um flor da idade aí para para chegar a ajudar bastante a gente aqui em relação a, a dar força para a equipe, a dar bastante é, bastante, bastante situações de, de, de mudanças durante o jogo para o, para, o, para o técnico, bastante alternativas. Então, a gente vem trabalhando isso aí. É evidente que a gente quer completar aí, com se possível, um se um um, um Wendel ou outros jogadores que a gente entender que possa fazer essa ainda nessa janela o mais rápido possível a gente não a gente não pensa em, em estender aí até o final da janela as contratações não boa tarde pai. até pela até, até pela, pelas inscrições a gente tem aí é, três jogadores para inscrever na, na Libertadores é, na Copa do Brasil a gente pode escrever a qualquer momento mas aí tem a a gente, a gente também tem a necessidade de jogador estar aqui o mais rápido possível para começar a ter padrão de jogo. Não, é, não adianta só o jogador vir muito bem fisicamente, mas sem estar treinado conjunto com a equipe. A gente precisa dele aqui o mais rápido possível. Se possível, a gente vai, conseguir, a gente vai tentar isso aí. Boa tarde, Brás Spindel. É, eu queria te perguntar se o Flamengo, nessa janela que abre hoje, pensa em contratar um lateral direito. E, paralelamente a isso, eu queria te perguntar como é que está a situação do Rodinei. O clube pensa em renovar o contrato? Então, o Rodinei tem contrato até o final do ano. Na hora certa, a gente vai tratar do assunto. Esse assunto está sendo tratado com a maior naturalidade do mundo, até porque o atleta tem contrato em vigência. Você... A gente tem é... o Mateuzinho, a gente tem os dois jogadores aqui que a gente... A gente confia, a gente tem que entender que aqui não é seleção brasileira, não. Aponta o jogador lá e manda vir. Não é assim. Aqui a gente precisa. A gente, é, embora, possa achar, possa entender que tem uma necessidade real, a gente também tem os planejamentos financeiros que a gente tem que cumprir. É, e isso aqui, com o presidente Rodolfo Landim, sempre foi sacerdócio. Então, é isso. Oi, oi, Braz, Spindel, boa tarde, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. É, talvez os dois possam responder, um acrescentando ao outro. É, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, como foi essa contratação do, do Vidal. Assim, quando se contrata um jogador desses, o que, que é preciso fazer? É, porque assim, ele, ele é dono dos direitos, então assim, vocês não precisam fazer um investimento em compra do direito, mas ele é um jogador que a gente sabe de um patamar alto, cujos salários são altos, como é o convencimento para um cara que não é brasileiro a vir para o Rio de Janeiro, é mais do que uma mudança de clube, é uma mudança de vida, o cara passou, sei lá, 200 anos na Europa, enfim, agora vem morar num outro país que não é o país natal. Como é que é? Eu queria que vocês dessem um pouquinho de bastidorzinho, assim, de como é trazer um jogador desse tamanho. Bom, obrigado pela pergunta. Primeiro, só aproveitar para dizer que tanto o Vidal como o Everton já saíram no BID. Então, legalmente, ele já tem condição de jogo. É, esse processo é um processo que o Marcos e eu já vivemos algumas vezes aqui no clube, é, de atletas de nível mundial que tiveram muito sucesso é, na Europa, é, que se adaptaram à vida na Europa são culturas diferentes, países diferentes. Como você disse, é uma uma é, adaptação e uma escolha de vida vir é, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, é, para a América do Sul. É, é, um, é um processo de convencimento, embora o Vidal sempre tenha deixado a todo tempo muito claro o desejo é, dele jogar aqui no Flamengo, de estar em contato com a torcida, de viver... É, o que se pode viver da grandeza do Flamengo tem uma série de, de questões é, de escolha, escolhas de vida é, de escolhas esportivas é, mostrar a qualidade do elenco do staff do Flamengo, a estrutura do clube a seriedade do clube, a nossa é, seriedade de cumprir tudo que a gente, é, que a gente é, combina né, com qualquer atleta é, que vem ao clube, o Flamengo hoje é um clube, eu diria assim, que está dentro do, do cenário de mercado europeu, qualquer atleta que venha para cá em qualquer idade, ele e tem o Flamengo como primeira escolha, né? sendo uma escolha do Flamengo também, ele está dentro do mercado europeu, para o Flamengo hoje não é mais... Verdade, aquela máxima que o atleta vinha da Europa em final de carreira, fechava as portas. Então, quando o atleta vem aqui para o Flamengo, as portas na Europa estão abertas. Já tem vários exemplos aí que que aconteceram. Então, é uma argumentação que passa muito pela, pela qualidade de vida que eles vão ter aqui no Rio de Janeiro, o carinho da nação rubro-negra, jogar no Maracanã, a estrutura que tem, a seriedade do clube, projeto esportivo. É, o Flamengo tem, ao longo desses anos, aí, brigado por todos os títulos. Também é um caminho é, curto e próximo às seleções. Então, é um, é, um, é, um, é um processo duro, difícil, mas é muito prazeroso esse processo de, de, de convencimento do atleta e que também passa, obviamente, é, por outros patamares financeiros eh, o atleta tem que abrir mão de, de eh, importante de aspectos financeiros de, de, de clubes como o Arthur jogou na Europa Juventus Inter de Milão Bayern de Munique Barcelona são são clubes que têm outros patamares financeiros em relação ao Flamengo então tem que ser uma escolha eh, do atleta muito firme de de vir para cá